Morto. Boa. É o que bangou. É o que bangou. Guardou? Achei que guardou. Boa. Nice. Vou oh, esbocar o muro e molar lá na frente. Vou bater daqui, guys. Vou esbocar mais uma muro. Passou, passou. Morto. Peguei ah, uma gêmea. Peguei outra pezinho, pezinho, Tirtou, né? Faça mesmo. Caixão, dois. Parece Meu que... contato, você é pica aí. Tá. Ah. Com do caixão. Mais um. Okay. Mais um. Morto. Ah. É o que bangou. É o que bangou. Guardou? Não achei, guardou. Boa. Nice, Nossa, ah, vou, mesmo. vou ficar no feijão, Boca... velho. Três, três mo... Vou, dar mole vou ficar no feijão pra nós matar ele. Andar... A gente vai atrás, a base só, guys. Só isso. Quase morto. Ele Planta, né? louco. Só ele, é só ele. É, só o cara é atacando bomba. Minutos. Só isso. É o plano. vamos aqui, velho. Deixa Agora ele pegar. pegar Deixa ele pegar, só vai dar mais uma. Morto. um vou querer dois. Dois areia, areia, areia, dois, areia dois areia, dois areia, dois areia, areia. Hatch areia. Hatch. Certo? A morreu, olha. A areia. Areia cara. Ele ele abortou. Puxa já. Agora é você é fica mirando ir bem ir. porque eu sou de costas. Mais um. Cabe, cabe, cabe, cabe. Voltei, voltei. Meio. Quatro Meio. tá com nós, quatro tá com nós, não precisa morrer todos. tá com 10. Ele tá com 10 tá também. Eu vou passar pro você cimento, tá? Tá. Mesmo?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 É louco, é louco, <risos> é louco. É louco. É, não, não. Cacuco, vamos, deixa eu ficar com né? uma aqui. Fazer outro smoke, j é tá. Tô mirando, tô mirando, bati na cara. Tô ah. a cara. Chama o urnão. Tá peixe, tá peixe. Alive. Move it, move it. Tô. Não passa, j Buga. Vou bagar. Ah, eu vou pegar. These boys eu tenho a Lá atrás, dois. Mais um. Mais um. Vamos, ah, se go, go. Um, né? Você vai brigar? Vai. Saiu bem, bem. Um. Não sei, não sou não sei. Cuidado. Bomba, C4 é aqui tá guys. Assim. Ele ia fazer a smoke 2, com certeza. Não, não, não. Tem, bag, tem, tem. bug Tem o bug Tô com 3 de vida, local. É. Futido mano. Tem outro smoke aí, Lucas. Joga aqui com a smoke se você smoke. Aham. Dois tapete comendo. Parou. Tapa, deixa. Tapa, deixa. Um tapete com 10. Quatro, tô com 10. Solid work, boy. até o fim, Valeu. <risos> valeu. valeu.